Oi gente, hoje eu estou ensinando a vocês a como você faz para baixar o Roblox 2 no seu celular Ou seja, no seu computador Olha, o vídeo é bem explicado, tá? Como baixar Primeiro, gente, para vocês baixar o Roblox 2 na sua máquina Vá em roblox.com, tá? Create Aí vai acessar o website Você vai começar a criar, né? Gente, lembrando que tá com uma foto da Roblox, tá? Mas você tem que atender do Roblox Studio. Se você quiser ver, eu vou deixar a linha na descrição. No vídeo anterior, eu né, já é, é, é baixar o Roblox Studio. Então, pra vocês baixarem o Roblox Studio, é só clicar e salvar aqui. E tô ganhando aqui. Gente, eu vou colocar no Roblox Academy, porque você uma pesceta já tem um Roblox de animistador ou Roblox Então gente. Então Vamos mais ver Roblox studio Você tem que, que ter Pelo menos dois uma amarelos ah, Então Vamos achar o Roblox de animistador Isso não existe Achar Roblox de studio Porque não funciona né Então O mundo está iniciando Que eu tô gravando, né? Eu sou tá? Gente, eu vou falar os requisitos no link da descrição. tá? No outro vídeo eu vou deixar uma link da do... Do... do... do... Do... Do... daquele link, né? Aquele link do... Vou aprender os requisitos, baixar, né? E, gente, isso é isso que o vídeo de hoje, tá? Ensinando a como ter, tá bom, gente? né? e ficamos por aqui, tá? tá